aqui meus putos do Aço, vamos lá para mais um vídeo no que? No que? No nosso GSI do Barrote que está a todo vapor, agora vai, como se diz, agora vai. Bem, acabou de chegar aqui da nossa autopartes parte Logística, vocês já sabem, sempre aquela empresa que nunca falhou desde o início e sempre aqui a apoiar o nosso canal ou com produtos patrocinados ou com produtos a bom preço mas sempre aqui no apoio ao canal pois bem, o que é que chegou para o Corsa GS? hoje chegou a travagem para a frente e a travagem para trás e digo-vos uma coisa mais 349 euros, pois é. Eu até era para meter mais umas coisinhas, mas uh, o gasto do carro já está a ir assim para números que eu não estava a contar. Portanto, houve aqui coisa que eu optei pela normalidade, ok? E não pelo barrote. Mas vou-vos já mostrar o que é que a gente selecionou para a travagem. Como sempre, óleo e travões. Type 200. E vocês perguntam, Tomás ou Yuri? É sempre o mesmo sim, a equipa que ganha não mexe e assim se eu tiver nos carros todos, sem precisar de tomar um toquezinho ou coisa, tenho sempre para adicionar, ok? Portanto, o óleo de travões ATE Type 200 não falha nos meus carros e cada litro destes custa R$19,45. Para fazermos já este lado todo, veio também as pastilhas. Também da ATE, vamos colocar ATE, e veio também os rolamentos. Os rolamentos eram uma coisa que não era para mudar, mas o Rosa aconselhou a mudar pelo menos os traços, uma vez que vamos mexer naquela parte toda, pelo menos os rolamentos de, de trás mudar que é sempre uma mais-valia e ele diz que aquilo não está assim com muito bom aspecto. Então o jogo de pastilhas é 14,99€ e aqui o jogo de regulamentos 17,89€. Agora passamos para este lado. Aqui temos os discos de travão, vamos usar os ATE, mas desta vez não são os... Power Disc, vamos sim usar os discos normais, mas são os ATE, marca marcazinha boa, marca marcazinha qualidade. Como sempre, vem o disco, vem os parafusinhos, não tem que se preocupar com nada, vem aqui tudo o que é preciso para procedermos à montagem. E os discos de travão foram 62,44 euros. Lembrando, são ATE normal, não são Power Disc, não são nada, são uns discos relativamente. Normais. aqui da TRW temos o jogo das maxilas de travão vou precisar aqui do x que isto vem aqui tudo vedado aqui e tal temos o jogo como eu estava a dizer, de maxilas de travão vamos mudar também esse conjunto todo no nosso Corseção GSI está aqui tudo. vê o kit todo completo deixa me só mostrar-vos aqui traz as molinhas, traz aqui as pecinhas todas prontas para montar eu já estou a fazer as neiras, estou a desmontar tudo mas pronto, é chegar e montar, não é? Para ficarmos também com a travagem de trás, igualmente como a da frente vocês já viram, também nova. Este kit veio da TRW, da nossa Autopartes Logística, e custa 65,59€. Assim é que é. Por último, mas não o último, e para ficar com aquele aspecto mesmo top, mesmo novinho, novinho, novinho, o que é que a gente precisa? Precisamos aqui do pack de tambores, para trás, sim, que o Corsa GSI, não é disco atrás. Agora vocês vão dizer, ah, não é, mas devias meter. Não, vou manter o GSI, mas renovado, revitalizado e com aquele look original. Como tal, vê aqui os tamborzinhos uh, para ficar, ah, uh, é logo aquele, tira é só aquela forrogem E vemos aqui tudo arranjadinho, tudo como deve ser. Mais para a frente, quem sabe, se eu quiser pôr o caso mais do barroto logo se ponho uns discos. Mas por agora, eu estou a tentar recuperar o GSI à sua originalidade. Esteticamente, visualmente, só com uma pimentazinha ali na admissão e coisa e tal. Só aquela pimentazinha extra. Mas quero manter o carrito com aquele é aspecto original que acho que é assim que ele vai valer. E o jogo de tambores foi 91,54€. Este corcinho eu acho que ele vai ficar muito fixe. E eu acho que vocês no final deste conteúdo vão olhar para o carro e vão dizer assim. Epá, este coração não é o mais potente que tu já fizeste. Nem perto nem longe. Epá, mas está mesmo porreirinho é um carrinho mesmo bacaninho para um gajo andar no dia a dia e ter um carrinho para passear ao fim de semana, ir aos encontros e tal porque já não há meus amigos, já não há bem, todo este material foi 349,50€ veio tudo de AutoParts Logística. eu vou deixar na descrição a referência de cada pecinha para se tu tiveres um Corsa ou neste caso se for os universais, por exemplo como o OZ copias colas no site da AutoParts Logística a referência e vais direto à peça, não tens que andar à procura. O Ior faz esse trabalho por ti. Vai na descrição, vou deixar nas minhas redes sociais todos os links do material. Fiquem bem, um grande abraço. E o Corsa, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, vai ficar com um grande gajo. Vai, fiquem bem, não me percam os próximos episódios do Corsa quando vamos montar isto tudo e tal. Dá uma voltinha nele, que está quase, está quase.